Fala meu povo, tranquilo, na aula de hoje a gente vai resolver a terceira questão da nossa lista né? Na nossa prova de 1982 da ESA Vou deixar aí no link da descrição onde você pode realizar o download Que tá lá na nossa comunidade do Discord, tá? E a gente resolve aí mais uma questão, fica aí comigo Vamos lá pessoal, questão 3, deixa eu revelar ela aqui A questão 3 diz o seguinte, ó. o General Osório tá? O General Osório foi vencedor é, em Tuiuti em 19... 1866, né? Quando tinha 58 anos. Então, vamos colocar aqui, ó, uma questãozinha tranquila de aritmética e bem simples, né? Então, ó, ele diz o seguinte: que ele foi vencedor em Tutti quando tinha 58 anos. Então, aqui, ó, em 1866, né? ele tinha 58 anos quando ganhou a batalha de, é... foi vencedor em Tutti. Qual sua idade ao falecer em 1879? Então, aqui é o ano que ele faleceu, 1879. Questão de aritmética básica, bem simples, bem simples mesmo, pessoal. E aqui foi o ano do seu falecimento. Então, ó, 58, qual é a diferença aqui? Se você pegar 1879 e subtrair aí de 1866 a gente consegue ver é, quantos anos né, se passaram aqui. Então, aqui ó, 3, aqui 1 e aqui 0, ou seja, 13 anos. Daqui para cá, se passaram 13 anos, pessoal, mais 13 anos. Ou seja, 58 mais 13, a gente pode fazer essa continha aqui, ó isso aí vai ser igual, 8 mais 1 é igual a 11, sobe 1, 5, 6, 7, 71 anos. Vamos revelar aqui para ver se a resposta está correta. E a alternativa aí seria exatamente a letra D. Tranquilo, pessoal? Questão de aritmética simples, apenas adição, subtração. Mas é assim mesmo, é para você ganhar confiança, tá? Lembre-se, curta o vídeo, se inscreva no canal. E a gente se vê aí na próxima aula. Vamos resolver a questão 4.